Olá gente, tudo bem? Hoje eu queria ensinar a vocês uma coisa muito simples É calcular a distância que vocês têm do horizonte tá? Dependendo da altura do seu olho Em relação ao nível do mar Então, a fórmula é muito simples Vem comigo Vamos lá então Vamos supor que você esteja a 300 metros tá? acima do nível do mar. Ou seja, melhor dizendo, o seu olho está a 300 metros acima do nível do mar. Você está num lugar alto. Então, a fórmula, utilizando a fórmula duas vezes a raiz quadrada do seu olho em relação ao nível do mar, vai dar a distância em milhas náuticas que você vai ter do horizonte. certo? Vamos supor que você esteja a 300 metros acima do nível do mar. Tá? A raiz quadrada de 300 dá 17,32 Vezes 2, 24,49. Tá? Isso é a distância em milhas náuticas do teu horizonte. certo Cada milha náutica são 1.852 metros. Ou seja, 1,8 quilômetros em média. tá Então, se você fizer as contas, você vai chegar a 45,3, 45,4 quilômetros. Já dá 45,36 para fazer a conta, o um resultado mais exato. Ou seja, se você estiver a 300 metros de altura o seu olhar estiver a 300 metros de altura em relação ao nível do mar, a distância do horizonte que você pode ver é 45,36 quilômetros, ok? Agora vamos imaginar que além do horizonte tem uma ilha, e nessa ilha tem um prédio que tem 500 metros de altura. Qual, é, qual vai ser a distância mínima que vocês têm que estar do horizonte para vocês começarem a ver esse prédio, o topo dele, certo? Aí você pega um barco e vai andando pelo horizonte pelo, perdão, pega um barco e vai andando pelo mar tá? e vai se aproximando até que vai chegar um ponto que você vai começar a ver esse prédio. Então que distância mínima é essa entre você e o topo do prédio para você começar a ver o topo desse prédio? A gente aplica a mesma fórmula com relação à altura do prédio, tá? Porque é como se você estivesse lá no prédio e você vai ter a distância desse horizonte, do, do, do prédio até o horizonte visível. Então vai ser duas vezes a raiz quadrada da altura do prédio vai dar a distância em milhas náuticas da distância até o horizonte. Tá? Então se o prédio tem 500 metros, a raiz quadrada dá 22,36, que vezes 2 dá 44,72. Isso é em milhas náuticas. Multiplicando por 1,8, para você ter em quilômetros, nós vamos ter 82,8 quilômetros. Tá, 82,82, para fazer, já que são 1852 tá? metros, né? seria 1,852, é, 1, 1 uma coisa assim. Tá? Então, vocês vão ter aqui a distância do teu olho, que você está em cima do monte, de 300 metros, você vai ter 45,36 km. E do prédio para o horizonte, são 82,82 ,82 km. Então, vocês vão ter as duas distâncias, que é a sua distância do olho, a, a altura de 300 metros, e vai ter a distância do prédio de 500 metros já calculadas. Tá? Então, vai ser 45,36 km, que é a distância do seu olho até o horizonte, e vai ter 82,82 quilômetros, ,82 que é a distância do prédio até o horizonte, visível desde, desde o prédio, no caso, né? Então, você somando as duas, você vai ter 128,18 km. Isso significa que você tem que estar, no mínimo, a 128,18 km do horizonte para começar a ver esse prédio. Se você pegar um barco e sair navegando, e você já, já tiver feito esse cálculo, você sabe que quando você começar a ver o prédio, você está a 128,18 km de distância dele. Certo? Era isso que eu queria ensinar para vocês. Espero que tenham entendido. Tá? Podem conferir minhas contas aí, porque às vezes a calculadora do iPad aqui dá erro. Tá bom? É, mas a, é, duas, é duas vezes a raiz da altura é a distância do horizonte, tá? Se você tem dois objetos, você faz, por exemplo, H1 sendo a altura do seu olho e H2 sendo a altura do outro objeto. Você faz duas vezes a raiz de H1 mais duas vezes a raiz de H2 e você vai ter a soma das duas distâncias em milhas náuticas, multiplica por 1,85, tá? E você vai ter a distância em quilômetros, em metros, mais ou menos, tá? que a distância em quilômetros mínima para você começar a avistar aquele objeto é assim que a gente faz os cálculos na marinha para calcular a hora que a gente vai começar a avistar um farol durante o dia que a gente utiliza a altura do farol que tem na tábua de faróis na, na, na lista de faróis tá? tem a altura da torre do farol então a gente faz os cálculos e a gente sabe pela navegação a distância mínima que a gente vai estar dele em milhas náuticas e a gente vai calcular a que horas a gente vai chegar naquela distância mínima para a gente começar a ver a pontinha do farol e ele vai começar a crescer quanto mais nós nos aproximarmos, devido à curvatura da Terra. Tá bom? Era isso que eu queria ensinar para vocês, então. Deixem um like ou dislike, assinem o Patreon, subscrevam-se no canal, tá? Um abraço para todos e tchau, tchau!